O, de de Não. o início eu comecei a fazer com o Bom de Fato, pô, o Bom de Fato alinhou, uhum. aí veio o Renatinho, o Ney, Jones, o Geraldinho, eu e o Tuel. aí o Russo fechava na época também, uhum. pô, aí o Bom de Fato alinhou, né, fechamos, pô, e o grupo na época, cara, é uma sintonia danada, pô, é até hoje, entendeu? Aliás, sábado agora vai ter o pagode do cabecinho, gente. Pelo amor de Deus, hein? <risos> Vou falar disso aí ainda, mais pra frente. Bola lá, já faz, já, já faz os marketing. <risos> aí. aí foi tudo ali no Cabecinha, foi tudo onde começou. Bom, de fato, foi Parque de Madureira. Bom, de fato, tocou no Bico do Raco, do, do, do não, B do Rado, não é. Renato, me ajuda. Pedra do Sal. Bom, de fato, tocou no Oswaldo Cruz. Parque de Deus já falei. Cara, nós rodamos lá embaixo também, mano. Galera, e fora a festa do, do particular, que, que o Marcelinho, a levava a gente, a gente fazia lá. Pô, e foi, aliás, foi até uma festa dessa aí com o Bom de Fato, a gente estava numa festa do Marcelinho. Aí, acho que era aniversário da, da ex dele lá e tal. A, gente Olha tava, a história, hein? É, não, a, a gente tava lá e a ex dele era filha do Pezão, porra. É, pô, era a ex dele era, é, filho, é filho do Pezão aí. Né? Pezão? Pezão, Pezão, Pezão. Aí ele chamou a gente, a gente foi pra cá do pezão. Chegou lá que é um monte de viatura encostada. Nem volta da casa, né? Já Não, deu uma peidadinha. Eu né? tá, tô tranquilo. Já deu uma peidadinha, aí... Não. <risos> aí essa história é maneira. Aí a gente foi pra lá o bom de fato, aí chegamos lá. É, desse jeito. Aí, pum. Aí chegamos lá, começamos a tocar. Aí a festa foi uma tática original, pô. Eu gosto muito da tática Original, Boa. velho. Pô, mano. Uma ah, cerveja que é top. Aí, pô, aí Antártico Original rolando pra lá, rolando pra cá. E tá. Aí daqui a pouco, mano, do nada, mano, o maluco chega no portão, velho, como, como se fosse uma pessoa normal. <risos> Chegou, opa, tudo bom? Mas eu tô olhando, eu eu falei, caralho, mano, é o Mumuzinho ou é o Lizão? Deixa eu ver. Deixa eu ver direito. De <risos> Deu uma entendeu? Pô, <risos> É o Mumuzinho ou o Richielli? Ó, oh. oh, oh. parece, mano, não parece? Não parece? Parece. Aí eu peguei, aí eu olhei esse, ele pegou e chegou, mano. Aí tava eu, o Tuel, a galera tudo, Eca, Renatinho, Len, o Renatinho, nem Len, Geraldinho, o Johnson, tava todo mundo lá. E o coro comendo, mano, ele gostou da levada da galera, mano. Eu vi que ele olhou assim, falou com os caras, o cara do violão e o cara do cavaco, que é, que é atual com ele, eu acho que até hoje, sei lá. Uhum. Falou assim, pô, mano, caralho, batucada dos caras é boa maneiro, não sei o que. Aí ele pegou e empolgou e entrou na roda, mano. Pogou com a batuca da rapaziada do bom de fato falou rapaz levada diferente por mano vou entrar um pouquinho entrou mano aí nessa que ele entrou ele pegou peguei pô, posso... Aí ele começou a cantar ele cantou primeiro eu falei pô posso cantar um com você ele falou demorou acabou que eu cantei quase tudo né acabou... <risos> tipo assim Pos, posso cantar com você aí dividimos tipo assim um um quarto, né? Tipo assim. Já aproveitou que é, tava ali e falou, vou tentar ah, pra caralho, cara, cara, cara. queria <risos> mostrar, né? Mano? Eu vou mostrar pra é. E ele toda hora, tipo assim, ele cutucando o cara do violão e falando assim, caraca, mano. Caralho, você liga na voz do gordinho. E eu vi ele falando. E eu falei, porra, todo bobo, né, cara? Ó, comecei a ficar nervoso, né? Eu já tomei um drink. Pá! Daqui ah. <risos> eu tomei um drink, ele falou, pega um pra mim. Ele tomou um também. Pum, aí foi, mas foi uma parada rápida. Só sei que ele depois, aí nós tocamos ali uma hora ali. Parada rápida, assim, uma hora tocando ali, resenhando. Aí ele pegou e meteu o pé que ele tinha um show aqui em volta redonda.